O Tribunal de Contas da União concluiu que houve cobrança indevida de um total de 1 bilhão e 800 milhões de reais em contas de luz do ano passado e deste ano. O valor foi pago por meio de uma tarifa que abastece o fundo que financia programas sociais e indeniza as concessionárias. O TCU encontrou irregularidades nas contas de oito concessionárias. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem agora 60 dias para decidir como ressarcir os consumidores.